Olá friend, é que é? Dead, fazia respawn é para a gente ver, ok? Mata-me aí, mata-me aí que é para, que é para mostrarmos o que, é que acontece quando eu morro também. Por algum motivo os lasers para mim ficaram pretos, eram supostos serem verdes. Ok. de que só para saber. Carrega, carrega. Nele. Yeah, ok, ok, bora, bora. Os três, 1, 2, 3, bora lá. Ai puto, não havíamos. AAAAAAH! Oh shit! Oh shit! Já fui bem infinito, puto. Oh shit! A gente tem de fazer acho que é 200 de dano no boss. Ai! Ai, he's coming after me. Ele está-me a dar pontos. Ele está-me a dar muros. Ah, vou morrer! É, oh Yuri, estás a fazer exploiting, puto, come on! <risos> tu sabes bem que o boss não pode ir para aí, puto. Não funciona. Ei, hey, o Ai, puxa isto para cá. Ah, que é fuck. Estava sorrir! Não, não, ai, recarregar. Recarregar vamos por aqui atrás dos móveis, por aqui atrás dos móveis, é... Ah! Shit. Mati, sim, fácil. Mas bem, muito obrigado, já dá um vídeo fixe. Thank you very much.